E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos continuar falando a respeito de cálculo de eventos aleatórios. E vamos ver mais um exemplo aqui. E você gosta de festa junina? Pois é, né? Tem doces gostosos, tem bastante música. E aqui nós vamos ver que a probabilidade também pode estar na sua festinha. E nós temos o seguinte, na Festa Junina da Escola de Julinha, foram vendidas 200 cartelas de bingo. As pessoas que compraram a cartela vão concorrer a uma TV. Quais as chances, ou seja, qual é a probabilidade de uma pessoa que comprou 15 cartelas ganhar uma TV? Vamos lá nós temos um total de 200 cartelas. Ou seja, essas 200 cartelas são os casos possíveis. E uma pessoa que comprou 15 cartelas significa que, dentre as 200 cartelas possíveis, ela tem 15 possibilidades de ganhar. Então, essas 15 cartelas são os casos favoráveis. Portanto, essa pessoa tem 15 possibilidades em 200 possíveis de ganhar a TV. Ou seja, os casos favoráveis em os casos possíveis. Você sempre pode pensar assim. O que eu quero dizer com essa resposta aqui é que não importa a cartela que ela escolheu, a pessoa vai ter 15 chances de ganhar em 200 possíveis. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!